do Cícero Ferreira mais uma vez e com muita honra eu e Madalena dessa vez estamos acompanhados de duas netinhas vamos à casa do seu João e da dona Nelly a dona Nelly ligou pra gente e já faz tempo que a gente não vai lá e ela preparou o almoço pra nós nós primeiro fomos a Ajeitar umas coisas nossas, que nós temos que ajeitar e tudo mais Demoramos um pouquinho, mas estamos vindo para a casa dela agora Esse caminho aqui nós sabemos que você já conhece Mas eu creio que não enjoa não, né? Então nós estamos voltando Entrando aqui na estradinha que conduz a casa dela Vamos chegar ali daqui a pouco Tem um companheirinho com aquela família abençoada Vamos ver o que tem de bom nos aguardando ali como sempre tá bom não sei bem a casa dele tem gente tem uma mesa lá fora não sei talvez esteja acho, acho, acho que acho que morando não eu acho que morando não deve estar só por enquanto só ali a não sei que terminou toda a construção lá daí sim o tá é pode ser eu, ele tá mexendo com o trator lá que eu vi agora. O pessoal aqui tá seco demais, viu? Eu falo assim, mas o Brasil no geral tá numa seca que não tá fácil. Qualquer palito de fósforo aceso no mato desse aqui agora ninguém segura. Aí nós estamos chegando na casa deles. E eu peço a Deus que mande água para nós, porque a natureza está clamando, viu? Clamando por água. Estamos chegando aqui. Vamos deixar o carro ali que tem uma sombrinha ali para gente poder deixar o carro na na frescura da tarde, né? Frescura da tarde, quer dizer. Minhas netinhas, a Madalena. Já tem um cachorrinho que já nos recepcionou aqui. Vamos chegando. Ah, logo de cara aqui, ó. Logo de cara, que benção. São lindas, né, Cícero? São lindas. Olha lá, a outra lá, que a outra. Olha que coisa mais linda aqui. Já de cara essas bênçãos de Deus para nos abençoar como sempre ó e vamos lá dentro agora que aqui fora está muito quente a gente vem vindo com o carro olha o condicionado ligado é uma beleza mas quando chega e para isso aqui é não é fácil não ah isso aqui ó é o que nós queremos ter lá na nossa chácara porque já falei uma vez né chama bastante ararinha né e Tucano também, Eu já vi muito tucano nesse lugar assim. Eu quero pegar você. Cícero vem chegando ali com a sacola de roupa pessoal aqui. Ali a Dani. Helena, <risos> Helena! Olha aqui! Olha que vovó ó, linda! Boa tarde! Olha isso aqui! Olha essa, essa flor! Como é que chama? Será Eu Nem sei! Que linda! Nossa! Chegamos numa hora boa! Ah, meu Deus! Essa mulher com esse negócio! Quem é bonito tem que aparecer mesmo. bom. especial bom. aí, Combinou tudo. Bom. Tudo bem? Vai. lá. O rapaz aqui tá passando uma, uma nervosa aqui tão grande. Dá uma olhada só, gente. Ó. Não precisa de mais, mais nada, não. Ai. não. Ainda mais no lugar desse aqui. Se chegar. Deixa eu filmar esse menininho bonitinho que tá ali também. Aí, tá comendo a comidinha dele aí, ó. Tudo bem? Você tá bom? Fala, tô bom, fala. Tô joia. Não quer falar não? Também tá comendo gostoso. Você não quer falar mesmo? Você é a mãe dele? É. Aí, a mamãe dele aqui, ó. É. Seu irmãozinho? Isso. Ê, coisa bonita. Olha ele aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Pequenininho. Você tá bom? Não. Aí, pessoal, o rapaz tá animado aqui, ó. Nossa, mas com um calor desse, você enfrentar essa, essa churrasqueirinha aí, né? Mas vale a pena, não vale? Vale a pena. Vamos lá Deixa eu ver aqui quem tá aqui, ó. Oh. Oi, Fernando. Oi, sim. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, ó. Olha lá, toda chique, no e... último. E... Dona Nelly. É. Dona Nelly tá ali também, passando nervoso, né, dona Nelly? Tá bom? Tudo bom, dona Nelly? Tá com saudade de eu vocês. Tá bom? Olha ah, lá, o Sr. João. <risos> Doutor <risos> João. Aí que belezinha. Como sempre, né? Eu gosto de mostrar essas coisas. Porque a minha gada me cobra se assim, não mostrar, então já vou publicar, já vou mostrar. Vai lá, já. Lá, já. No fogão. Hum, rapaz meu do céu. Aí, pessoal, dá uma olhada só. Esse bobó me deixa bobo. Ô, oh, meu papai querido. Deixa eu dar uma mexida aqui. Olha, gente. É do Ô, dona Nelly. Dona Nelly? <SILENCIO> o bobó, eu não sei do que é feito, perguntar não ofende. O que, é que vai aqui? Mandioca, peito de frango. Mandioca? Mandioca? E peito de frango. Ele que fez? Ah não. Masterchef. Tem, tem que dar os parabéns pra ele, não tem? Aqui, oh, oh. Master Chef. <SILENCIO> Masterchef. É. Qual o nome do moço? Como que é o nome do senhor mesmo? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, você <SILENCIO> Ronaldo, tem que ir montar um, um restaurante pra você, rapaz. <risos> É, uai, você com o negócio daquilo ali no prato servindo no restaurante, eu vou falar para você, É só o dólar caindo assim, ó, no banco. <risos> <Vai> lembrar... <risos> Muito bom, hein? Faz <risos> lembrar a... Aquele que Calma, fez, né? é, o Aí, ó, ó a neguinha aqui, ó. Aí, oh. é mais gostoso, Ei, você não gostoso. conhece vergonha, o que aconteceu com você? Hein? Uhum. você não conhece vergonha, nega? Uhum. Bom, pessoal, agora nós vamos comer um pouquinho, porque eu tô ficando verde, azul, amarelo, eu tô que nem a cor da bandeira. Pessoa, eu comer um pouquinho. Eu tô bravo. Quem é, tá tanto o menino? Minha irmã, meu cunhado, Eles ficaram de vir e não vieram? É. Eu falei, o que, que eu vou fazer com essa comida agora? Eu vou jogar fora, porque se não vieram comer, eu falei, não convido mais, falei. Mas nem capitão, menos que ah, eu deu, mesmo eles que cresceram. Olha, aí, gente, ó. O seu João tá ali nervoso. eu Não, não, não vê o seu João nervoso? Hum, eu tô mesmo. Ah. O pessoal, ó, o Seu João tá dizendo que convidou bastante gente. tá que nem Jesus, saiu, convidou um monte de gente, ninguém veio. Falou, vai buscar aleijado, vai buscar cego. Vet... Seu é, João, então. vamos sair na cidade trazer tudo para cá. Cego, <risos> aleijado, mango, mendigo, vamos trazer para cá. Porque ah. comida tem, não tem? Tem. Oh, comida tem. Mas sabe uma coisa? Você pode ter certeza, é benção isso aí. ó. É, é. é benção. É. Né? Não tem, madalena. Vou lá ah, agora tem, comer um pouquinho Porque? com o pessoal aqui, Mas, gente. Aproveitar a oportunidade mais uma vez e a me alimentar bem. Ah, mas também de quebrar. Opa, o Zimbabão. Não oh, é bem esse não, né? Já comeu? Aí tem um. Tomatinho, cebolinha, Alface e a coisa aqui tá boa. Vou pegar no final do dia que vai vir. Dani, dá uma garfa minha primeira. Vai comer dar Quer levar um porquinho pra você, Dani? Pra você cuidar? Cadê amiga na sua cama? Oh, cadê o teu irmão? Tá onde? Já vai esquecer a volta dele. O teu chorar. Trabalhar. Trabalha. Hoje? É. Nossa, é. meu Deus. É. O que é. É, é. é ruim? Hein? Cadê o pai? Se a mãe deixar, né? Eu não tem como fazer nada, tem que trabalhar, né? É, tem que trabalhar. fui ali ver. Eu fui ali ver. Ai, gente, que calor. Acho que fica bonitinha sair com as meninas, não fica? Fica. <risos> <Opa! risos> Na já foi, você... ah, não. Não, não me livrar. O <risos> que você quer, Helena? Dá um tempo para ela? <risos> não, é outra coisa. Outra que ela é. aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Coca-Cola? Por Coca Coca Coca Coca Coca Coca é que Pode dar? Nós cortamos refrigerante de casa, né? Ah. Mas assim, de vez em quando dá. Ah, é Madalena, ó. Não, você ah, ah. tá, tá brincando? É desse jeito mesmo. É? é desse jeito <risos> mesmo. E quando é para poder massagear o pé dela? Você pensa o que é? O lugar que a mãe gosta de carinho aí, ó. <risos> Tem jogando na cara, não, Madalena? Olha que delícia. Se deixar ela vai dormir aí agora. Você, tá, você vai ver só. Você vai ter que cobrar por hora. Ai, o Jamie tá olhando. 100 reais a hora pra mandar. Uhum. <risos> quer fazer carinho no seu também, Jamie? <risos> não, você falar, quer? Fala a verdade, olha só nisso aqui, gente, ó. Quer carinho no seu também? Sim, você bem, gente, Jamie. Ai, ah, é ah, Helena, você perdeu ah. a Helena. Ai, que delícia. Tem gente que eu vou falar a verdade, nasceu pra... Como é que eu posso falar? Pra ser carinhada? É... Melosa. <risos> Maria Melosa, Madalena. Ai, o Acorda, é o Madalena. O... Ai. Você é mais um cérebro, é pequeno. Tá sua cara, mais no calor desse. É por isso que essa daqui gosta também. A vovó gosta. <risos> né? Tô vendo coisa, viu? Não vou poder pagar isso aí, não, vai ficar muito caro. Nossa não, eu vai mesmo, é isso também? Nossa, Vai ficar bom, ele vai salvar. bichinho Nossa. Não deixa cair, não, hein? Não, bichinho não, é pra deixar. Deixa ele quietinho aí um pouquinho, senão ele vai morrer. E ela não deu, não. Meu Deus. Nervoso? Não bota muito no pano, não, filho. Tá muito quente. Deixa ele quietinho aí, ou ela, que seja. Deixa eu ver só onde é que é Que? aqui. Quê? Aqui foi em mim. Vamos lá. Ela tá. tô com a vida comigo. vou comer só Bom, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Madalena tá com coração partido ali, ó. Só que não vai se colocar o coração nisso aí não Porque já sofrer e não vai ir. A porca rejeitou esse pequeno leitãozinho aqui, tá vendo? E a Madalena eu conheço, eu sei que ela ama animais Ela tá muito triste por conta desse pequeno animalzinho aqui Mas Deus dá vida pra ele, é ele ou é ela, dona? É ela, Deus, Deus dá vida pra ela e ela pode sobreviver tranquilamente A mãe rejeitou, deitou em cima dela Tá até com um cordãozinho umbilical lá, tá vendo? Não tirou ainda Quantos dias que tem esse animalzinho, Dona Um dia. Um dia, né? A senhora pode tirar aquele cordãozinho umbilical dele? Dele não, dela. Deixar cair. Deixar cair sozinho, né? Ó, oh, Por falar disso, você viajou pra Minas, não foi? Foi, foi pra São Gotar. Você foi pra São Gotar? Você foi a serviço da tua empresa? É, foi. Foi para uma exposição? É, foi uma feira muito grande, uma feira de agronegócio. E aí, ah, antes do seu trabalho, a gente faz faz com que faz parte nas agrícolas, você foi premiado. A gente foi expor lá. Escuta, disse que os mineiros são gente boa, né? Não. Presta não? Não. Né? Presta não, né? Olha lá, diz que os mineiros não presta não. Desengorda ah, <risos> <O risos> <não presta>, <risos> a gente. Aí, ó. Engordam. Então eu vou para lá. Eu vou. voltei, voltei gordo. Né? Eu, vou, eu vou cair para aquele lado lá então. Vou ver se eu engordo um pouquinho. Mas engorda mesmo. É pão de queijo tudo que é raça lá, né? Pão de queijo tudo que é cor... Pão de que queijo, queijo com feita de frango, pão de wieder. queijo com pão de queijo, pão de queijo com linguiça, pão, pão, pão de queijo com goiabada... Com goiabada... Com, com, com... Um tosse de banana... Um tos de Pô, né? Parece que, ela, parece que de... Deus deixou pão, a culinária só com a Bahia e é é, é. é, a Mineira... Mas Mineira foi a né? Olha lá, ele que falou que Mineira foi cansada, hein, gente? não fui Eu não, hein? Como se eles não matassem o começo também. Eles estão é, fal falando isso daí, mas como se eles não matassem nós também. Que a gente, eu vou falar, quando vem aqui, sai mais gordinho. Quantos anos você vê, né? Você foi quantos dias lá? Quatro dias? Dois. Não, não, não pra verdade, não tem o teu que paga é o tipo de atendimento que eles dão, né? A casa mais simples, você chegará, mais simples, você se sente um e. Nossa, estamos no rei. Meu irmão que eles são muito acolhedor, né? É, na feira mesmo lá tinha do menor ao maior no escalão de dinheirinho né? Não tem diferença entre um e outro Todo mundo, tá, tá todo mundo igual Eu só tô risada Eu interno. só tô risado eu não fico no canto Por quê? Não, porque ele tá saindo Você não tá vendo? Só tá tô pulando, né? Eu te falar uma musiquinha de fundo. Não, a musiquinha de fundo, é o que você quer tá falando, batendo os pratos, assim, ó. musiquinha de fundo. Ah. A primeira da senhora lá, nunca vi mais gordo, muito, muito. Nem sonhava. Demais? Chegamos lá, meu Pai do Céu, quer ter é medo. Mas daí eu até chorar, chorou. É? Então tu comeu? A emoção é. que eles atendem a gente é muito né? ah, é. é ruim. Muito carinho, muito Ah, Eles são muito bons. Né? Eles são muita coisa né? Mas quando é ruim, é ruim, viu? O, o outro de é só presta só tacar o pau no rosto. Ó, Ó oh, menina, eu, eu vou botar a cara dele aqui pra vocês verem. <risos> Quando ele for aí, vocês pegam ele, ó. Isso, não deixa ele entrar em Minas. Ó aquele ali, ó. Diz que vocês são um banheiro cansado, vocês são pra ser ruim, vocês são ruins. ele é caminhoneiro, vocês pegam ele aí na, na rodovia aí, ó. Viu? Aí o... o outro. ele nem fala nada, só come. O outro é. Como que é rondo? Honda? Rondônia é o quê? Rondônia. Na Honda, o Rondônia é o quê? Mas eu não sou honda Não. Eu sou de Espírito Santo. Capixaba? É capixaba? Olha lá, o que você fala dos capixabas, moço? Eu não sei, eu dar. Não... Ei, mas o outro ali fala. O, o, o, o especialista ali fala, o que você fala do capixaba? É <risos> Ainda bem que eu sei que ele está falando isso aí de boa, porque ele não mas tem um coração é bom. Ele tem um coração bom, eu sei. Ele arrependeu. Aqui é a família do seu João, aqui nesse negócio. Né? Oh, eu gostei muito da ração da família do João. Você falou oh, daquela vez, que você foi oh. você viu um top lá, que você pensou é, que O Rancar ah, tá. lá em Bitiúra de Minas. Tô falando em Bitiúra de só Minas, Ele Madalena Madalena entrevistar é. o Rei da Bota. Aquele é. que faz as botas country os cantores é. sertanejos do Brasil. Rapaz, o ah, que é aquilo, hein? O que é aquilo? Bota de 10 mil reais. O aquele que é da... que não, o Grasebor está trilionário, né? O está tá trilionário, né? tá trilionário né? mas, na fazenda, mas na fazenda. E passou a fazenda o caseiro, você viu? Que coisa bonita do mundo? E esse não, ele se chama Reizinho. E o nome dele é Reizinho. Não. O nome dele é Avelino, acho que é. Eu não lembro agora, você desculpa, eu que esqueci seu nome. Eu acho que é Avelino. E, e aí na casa dele apelidaram ele de reizinho e ficou reizinho, aí começou a mexer com o boteiro com a bota e o reizinho bota e Ele faz bota de artesanal, ah, couro de pirarucu, couro de jiboia, couro de rã, couro de, de boi, couro de botão tudo isso aí é urbano. Está tudo certinho, tudo documentado Aí você, Jacaré ele faz assim a, a volta igual, igual um jacaré mesmo Deixa em cima assim, no, na, é, o bico tem aquele é negocinho do, do jacaré esse É mas muito legal, é, esses são é muito, é, esse é muito caprichosos E canta muito bem, só que ele pediu para me passar agora na volta Ele me dá um CD que eles têm, ou, que eles lançaram uma dupla Só que aí, na hora de eu entrevistar eles esqueceu de falar isso mas aí pessoal, aproveitando eu vou falar o Reizinho Botas é cantor, viu? Tem uma dupla, aqui das botas que eu fiz lá a matéria Depois vocês vão lá e confiram Dá uma procuradinha na internet que vai ter Ele canta muito bem por sinal Eu ouvi, procurei na internet, é cheio e ele cantando Ele canta bem rapaz é. Mas é simples também, viu? Tem pessoas simples, é a família, os funcionários Ó, não estou com sato não, viu? Simples não, tá? É que vocês são isso aí mesmo se não fosse, aí eu. Não Mas sabia... queria porcentagem depois. <risos> Se não fosse, eu não falava. Mas como vocês são gente boa, eu posso falar. Eu são sou muito, atrás. São muito gente boa. Têm... Aqui também vocês têm muito menino também. Vocês não são meninos, não. Mim, não? não Ela é alemã. Filho de é alemão. O que seu João é? É, é pedaço É sem raça. Seu João é sem raça. Vira lá. <risos> Olha só. <risos> Olha, <senhora. risos> é, seu João. Eu vou até acordar com uma dessa, eu não vou nem ficar com dor na perna mais. Vira lá, tudo velho. É velho então você nasceu meia meio. meio. Um pouco é. de rapa, um pouco de cavalo. Um mestiço. Não é é. Mas, verdade? Você é com Estava mandando com o jacuzinho em São Paulo. arroz? Vamos dar roça ainda que entrar. Essa... Uma coisa boa ali. Você liga me A dona Nelly, mas a companheira dela tá dando leite para. Tá ressuscitando Eu tô com dói, parece que ele não tá. Vai viver sim, eu sei que. Ô, ô, põe assim, no cantinho, que não derrama. No cantinho da boca. Aí. Ah, tem um segredinho aí, se botar no... É, mas caramba, tem lógica, né? Vai, você vai... Você vai sobreviver sim, que é isso? ela. É ela, né? Dá o um nominho pra ela já. Tem, é? Tá vendo, pessoal? Na roça tem dessas coisas, viu? Na roça não, não e nessas não coisas. Não, não, não. A roça é sofrida, não é? é, não. é não, não. Não, não. Nina. Qual que é o nome dela? Nina. Nina, então a partir de agora é Nina. Até agora não tinha nome então eu brinquei, deu certo? Daí que a pouco a, a, a, a senhora vai criar ela aí e não vai matar não. Aí crescer, vai ser mãe. Ela tá assim, não foi por, foi por conta do pisão que a mãe deu? Por? Mordida mesmo. Mordida mesmo? É. A mãe deu mordida mesmo, né? Que coisa rejeitou, né? É. É. E branco na boca e morte o peito É. Mas essa não é, irmão Ronaldo, essa não presta mesmo Ele já trouxe um aí Trouxe um mordido já na cabeça Que ela mordeu também? Mordeu também não não. Acho que morreu tudo a cria, acho que ficou só esse daí Não acredito Ela é, não presta Eu nunca vi é isso não, a primeira vez que uma mãe faz presta. isso com os filhotinhos É, tem porca que não presta Só perdeu o tempo de ficar esperando essa cria chegar e... Pra perder tudo ela matar. Então, eu acho que daqui a pouco vai parar, duas, já bastante. Vai? Não me deu. Vamos ver passar tempo. Tá me chamando para quê, nega? Ah, eu pra me te ajudar? É, não, é para você gravar as crianças lá. Onde eles estão? Eles estão Madalena como sempre, gosta das coisas limpinhas, dando um trato aqui. Isso é bom. Eu vou lavar as crianças então. Não sei onde é que elas estão, mas eu vou achar. Pelo barulho, né? aqui pra baixo, né, Preta? Ah, o cachorro brincando com a galinha. Gente, olha que coisa mais rica nesse pé de siripiruna. É, agora você virou babá de criança. Minhas netinhas, elas não, não tem muita intimidade com porcos, não. Como vocês vi, viram aquela vez que eu fiz aquela matéria, elas não conheciam cabritinhas. E eu até onde eu tô sabendo, elas não conhecem porcos, só a mais velha que já viu, mas a mais novinha ali não, a Helena. Ô, Badu, olha o Badu, é pirracenta, hein? Esse é pirracento. Olha, olha como é que ele fica espreitando. Pegou? Eu Pega e solta no corredor, senão a mãe dele vai ficar bravo. Sai, Baruque! Olha como é que ele fica. A agonia, a agonia dele, ó. Ai, ah, Baruque! Baruque! Não faz mal, não, filhinha. É dessa Olha lá É gente, aí, né? É dessa aí, Não, é É Bem, faz isso. Tá se molhando. O que foi, mocinho bonito? O que você falou? O que você falou? Essa aqui que é a porca, não? Essa aqui é a porca que mordeu por um leitãozinho, não? Não. Não sabe? Esse daí é porco. Ah, tá. Tem um pescando lá, se tá pegando eu não sei, mas tá pescando. calor que está fazendo, ó. Torna que parece que está. Sai daqui, pelo. Hotel de primeira linha, olha lá. Olha querendo morrer. Eu acho que ela não conhecia porco, essa menininha. Não? Acho que A, a Helena não, acho que a Dana já viu. Você já fui em outros lugares com ela. que tá morrendo Ô rapazinho Vai lá pro seu lugar, ó Tá perdido na cabeça da mãe aí? Vai lá mamar, vai Tá no lugar errado Aí, dá a volta por aí, dá tá? Eu acho que eu vou te pegar Tem mais um pouco aqui, ó. Tem mais um pouco de porcos, porcos, porquinhos, porquinhos. Aqui, ó. Mais porquinhos aqui, que belezinha. O que você quer? O que você quer mostrar para mim? Eu acho que aquele ali não. não aqui, aqui, aqui. Vamos lá, vamos lá. Quem você vai mostrar pra mim? Opa, a senhora! Hum? Vai. Você quer mostrar isso aí pra mim? Mostrar o porco pra mim? É só limpar, filho. Não Pode quer dizer nada. Depois você bate o pé na grama, lá. Ei, ei, ei, ei. O que é. Gente, ali tem um, uma gança chocando, ó. Ela me viu, não gostou muito não, porque eu me aproximei aqui, mas ela tá chocando. Só que está num lugar tão complicado de filmar, no todo caso ela tá ali, dá para vocês verem. Vou tentar um outro lugar, vou ver se eu consigo. Tem só essa aí chocando, só de ganso o nosso macho morreu. Ah, é? O cachorro matou? É. Ainda bem que vai dar uma linhada boa. É. É. O nosso Brasil é maravilhoso. Quando a gente também fala a respeito de plantas, né? árvores. Nós somos muito ricos. Deus nos deu uma natureza exuberante. Olha aquele pé de pé amarelo, mais uma vez. Eu filmei aqui lá no estado de Minas. E esse aqui no estado de São Paulo dessa vez. Olha que coisa mais linda. Impressionante, né? Impressionante. Apesar da seca, mas está ele ali florido. Dando a graça que Deus deu para ele né? Enriquecer a natureza com essa beleza dele. Gente, eu tô olhando aqui e olhando essa árvore que eu tô mostrando para vocês. Não é IP não, é um uma árvore de outra qualidade, mas a distância que eu tô, não sei se aquilo lá são cipós que dão flores ou se é a árvore. Eu tô nessa distância aqui, quer ver? Ó. Tá muito longe. Eu só vi porque é amarelo e amarelo ele chama atenção, né? Tá vendo? E o ar ainda para ajudar não dá para ter uma noção por conta da, do calor que tá fazendo. Mas é uma outra árvore com flores amarelas também. por espelho do carro tá achando que é um concorrente, inimigo, não sei estava no meu carro passou para esse defendendo o território será? Dona Nelly agora vai comer o sago dela e aqui estão... É a vez. Essas gostosuras aqui, ó. Sagu. Esse abençoado... Bolo de milho é fubá, né? Eu... De cenoura. Cenoura. Bem que foge, gente. Desculpa da vergonha. É cenoura. É, é, é. Cenoura de São Gotardo. Nem tudo que é amarelo é milho. Cenoura nem tudo que lá. brilha é ouro. Ah, é mesmo? Cenourinha de Minas. Cenourinha de Minas? Ah, é, de Minas. Ah, eu nem experimentei isso. Ai, Magalhães. O Netinha ali também Você comeu, filho? Bolo. Comeu bolo? Essa aqui não parou até agora, a gente Deve ser a décima canequinha hum. que ela tá comendo já eu Acho que é 12, 15 já 15? A dona Nera falou que é a primeira, mas não acredita não, viu? A segunda Olha lá. E o pititico aqui, ó um Esperando aí para comer, mas ele não come o sagu É, não. Assim, Tá? Não come de pouco. Tá. Come tá. mesmo? É, eu tô aqui brincando, gente. Ele come sagu sim, mas o outro não deixou. O outro não deixou, Ó. É coitadinho. Tá? Tá ali, Ele, o periolito já é conhecido. Eu contei a história do periolito com a capivara. Foi querer fazer graça com a capivara. A bota não gosta, mas não é. A capivara pegou o periolito. Deixa ela comer. Come, Billy. Come. come. Tá come. Cheio de mandioca. Não tá quer, pior. não. Eu fiz peito. Bom, agora já está entardecendo e eu estou gravando esse garnizé aqui mais uma vez que já é do nosso. Como é que eu poderia dizer? Já faz parte do nosso dia a dia. É um garnizézinho que eu já gravei ele outras vezes. Tem até uns. Uns pintainhos que ele já, mas a galinhazinha colocaram. Então vou terminar essa gravação por aqui. Escutando essas maritacas passando aqui em cima. Porque nós vamos embora, que nós temos um compromisso daqui a pouco e Madalena.